Tiago e Thaís retornam ao caso Nanda para tentar expulsar o demônio que assombra aquela casa. Poltergeist tira a paz de um casal nos Estados Unidos, pequeno monóide surge na garagem de uma casa. Espírito é captado andando atrás de uma criança. Teria esta jovem um mordomo fantasma? Você não irá acreditar no que este homem fez com essa água fervente e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like e se não for inscrito e curte assuntos do paranormal, inscreva-se e ative o sino das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades diárias. Neste vídeo, vemos uma jovem que parece ter se tornado amiga dos espíritos. Seria isso algum tipo de efeito de computação gráfica? Ou realmente, ela possui empregados fantasmas? No vídeo anterior, o casal Thiago e Thaís foi socorrer um homem cuja esposa Nanda encontra-se possuída por uma legião de demônios. Diante de eventos perturbadores, eles decidiram evacuar a casa e trancá-la lá dentro. Mas eles precisam retornar para terminar o trabalho. Ai gente, tô... cuidado aí, pelo amor de Deus. Nanda? não? Calma, Thiago, calma. Vai de... assim, um não mano, assim. E lá foram eles de volta ao porão. Ai, meu Deus! Tiago do céu! Que que é isso? Lá eles viram uma cena Vem, que sim. nunca mais esquecerão. Ai, sim, vai, ela encontra-se toda invertida. Ai, meu Deus! Sai. Ai, sai! Só Vamos um acertador Tiago, ai meu Deus Tiago, socorro, pelo amor Ai, ai, ai Ai, ai, ai, ai! ai Tiago Tiago do céu Meu Deus Tiago do céu Segura ela, Ai meu Deus do céu O que tiver nela, deixa ela em paz Ai, ai, ai, gente! Tiveram que amarrá-la na cama antes que alguém se machucasse. Nada! Ai! O demônio começou a se debater na cama. Quem permitiu pra você vir aqui? Ai, Nanda, calma, Nanda Ai, machucando é é. é Nanda, calma não. Nanda, calma Nanda Tira essa lufada Ai, Jesus, Ana Ai, ai, ai, ai, ai me soltou Ai, soltou a força de mil demônios, ela simplesmente rompeu a corda como se rompe um fio de cabelo. Com certeza, o que está nela é muito poderoso. Se algo não for feito, ela perderá a alma. Oh, Tiago se aproximou da jovem e lhe perguntou aonde estaria o tabuleiro Ouija. A gente não vai, a gente vai te ajudar, tá? Cadê o um tabuleiro? Você pegou ele? Ai, tia. Ah! Ai, meu Deus! Oh. Ai, meu Deus! gente ela Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos Vamos Renato, Renato. Vamos também. também. Renato, vamos embora. Não provoca, Diante do ocorrido, o trabalho não pôde ser concluído hoje. Eles precisam levantar o jejum e consagrar uma água benta para neutralizar o que atormenta aquela mulher. Mas e você? O que acha que pode ser feito? Opine nos comentários. Um casal de norte-americanos publicou no Facebook uma série de eventos paranormais que têm ocorrido em sua residência. assistia a TV, algo invisível puxou o copo de sua mão, e por toda a casa vemos objetos se movendo de forma inexplicável. Eles estão em busca de ajuda para se livrar do poltergeist. Acredita-se que o fenômeno poltergeist seja oriundo de uma criança na fase da puberdade, em geral do sexo feminino, ou mesmo um adulto dotado de poderes paranormais. Como a criança ainda é um bebê, como podemos ver nos itens espalhados pela casa, certamente um desses dois é que está atraindo as atividades paranormais para esta casa. Muita atenção no caso a seguir. Um homem estava sozinho em sua casa quando começou a ouvir o barulho de uma mulher chorando pela rua. E o que ele fez em seguida te deixará em estado de choque. Se prepare... Como vocês viram, ele preparou uma porção de água fervente e tacou em cima dela e o choro cessou imediatamente. E é claro que você já deve saber quem é esta mulher. Sim, ela mesma, a Chorona. A mulher que ceifou a vida de seus próprios filhos, após ser abandonada pelo marido e depois deu cabo da própria vida e hoje está por aí a vagar pelas ruas e pelos cemitérios chorando pela morte dos filhos. Só quem escuta o choro dela é quem ela quer como filho. Sempre que ela cisma com alguém, ela vem buscar. Mas o homem soube como agir e neutralizou o espírito com um banho de água fervente. Agora você já sabe o que fazer. Um pai estava gravando sua filha quando algo simplesmente macabro foi registrado atrás dela. E por aí vem a mulher mais hermosa de todo este planeta. Enojada. E enojada. Oh, mãe! Mãe! Mãe! Vocês perceberam a sombra que se escondeu atrás da árvore? E enojada. Lá no fundo também havia algo obscuro vindo com ela. O que foi isso que apareceu atrás daquela pobre, inocente alma? De quem são aquelas pernas? Seria isso algum tipo de armação ou ilusão de ótica? Ou realmente os espíritos estão acompanhando aquela menina? As imagens estão aí e cabe a você tirar suas próprias conclusões. Este vídeo foi captado na entrada de uma garagem, um vídeo de poucos segundos, mas suficiente para viralizar. Nas imagens, um homem estava gravando um vídeo quando de repente uma figura surgiu no fundo e tacou um objeto em sua direção. O ser de baixíssima estatura seria um duende? Se o que vemos for real, eu estou certo que sim.